Calma querido, tudo bom? Não sei, você que vai me dizer, o que você que quer? Tá carente? Calma, vida. eu vim pedir perdão. Já começou tudo errado, né? Eu vim, cheguei, tudo. O que você que quer, agora? Eu, eu, eu queria de coração de pedir perdão. Ah. Eu sei que eu venho calma A gente começou tudo, tudo. Ah. E aí? Aí eu gostaria de, de assim trazer um, um presente para você continua a mesma coisa <risos> e tal já coloca aqui ó tava aqui olha demais não só olha, tava aqui é. ó é. tava aqui, aqui. aqui. deixa eu te falar bebê é tinha uma lâmpada ali Por que que você quer saber da lâmpada não não Fala o que que, que, que você vem fazer pet não beleza eu posso te pedir perdão? E te trazer um presente. É dinheiro? É melhor que dinheiro. É pedido de paz. Beleza. Pode ser? Pode. Posso pegar? Pode. Yeah. Porra, é essa? Eu virei de fulminha. Calma aí. Eu virei de fundo! Não, pera. Tá maluco, filha da puta. É flor. Faz uma flor roubo, Aqui já uma casa pintada. Aqui já uma casa. Deixa eu falar com você. Eu comprei aqui também um buquê de horta para ela. Graças a Deus estamos na paz agora. Eu acho. né? E bora na comunidade aqui que estou até com medo dela. Ô, bebê, a original tá aqui, calma. Ah, agora melhorou. Calma. Calma, o f... c****. Não, tu não vai fazer a minha vida, desgraça com a minha vida. Você e... tá famosa. C****. Ué, você tá, você tá tirando selfie. Eu vou te mostrar o tamanho da selfie. Não, não, aqui. Muito obrigada. Beleza? Beleza, é o c****. F*** a vida, inferno. Ponto bom, campeitei, né? Não, vai tomar sim, que já dei flor caralho, ah. vamos lá, vamos, vamos fazer, sai pra dentro que é nóis Ai, De... filha tá.